Os Estados Unidos querem começar a trabalhar de perto com Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A vontade foi expressa à Ministra dos Negócios Estrangeiros, pela representante norte-americana, na ONU. Minister, Tal como deve a conhecer a sua excelência, a ministra dos Gostos Estrangeiros, os Estados Mozambique Unidos aguardam com a enorme expectativa poder trabalhar its, em estreita colaboração com a República de Moçambique first term durante on o the UN seu primeiro mandato histórico no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O encontro decorreu à porta fechada, sem detalhes no final, sobre se a neutralidade de Moçambique em relação à guerra na Ucrânia ou o terrorismo em Cabo Delgado estiveram em cima da mesa. Certo é que os temas têm estado na agenda política uma agenda que inclui também a crise climática. A embaixadora plantou cinco árvores de mangal em Maputo, simbolicamente, para destacar que a atual administração americana quer reforçar o travão às alterações climáticas. Linda Thomas Greenfield termina sexta-feira a visita a Maputo e segue para o Quénia num périplo africano que começou no Ghana.